Fala rapaziada e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Dragonflight oficialmente lançado no dia 28 né, hoje é dia 29, mas detalhes acontecem, eu não consegui gravar ontem porque eu tava por viagem da empresa, então eu acabei chegando ontem muito tarde e não consegui soltar o primeiro vídeo pra vocês, mas hoje começa nossa jornada no Dragonflight e mano, eu consegui entrar por... Cara, eu não sei se é porque eu tô gravando na parte da manhã isso aqui, são exatamente 9 horas e 9 minutos da manhã E eu tô conseguindo jogar de prima, velho, eu já consegui logar no meu Demon Hunter aqui O que me anima ainda mais a trazer meus bonecos aqui pro Rage. Vamos ver se eu, vou, se eu vou trazer ou não, tô pensando, mas acho que o Rogue, pelo menos eu vou trazer sim Pra ficar ali lado a lado com o meu Demon Hunter, beleza? Seja bem-vindo a esse vídeo aqui Queria falar... ó, liberou umas paradas aqui, deixa eu dar uma afastada desse... Desse boss aqui pra gente dar uma lida Sejam bem-vindos ao canal, é... pra quem não conhece, eu sou o Huli, gravo vídeo de WoW faz um tempo, e se você tá começando a jogar agora no Dragon Fight, chega junto com a gente aí que a jornada vai ser longa, mas vai ser muito divertida, e eu pretendo fazer uma playlist só pra essa expansão, só pra o Dragon Fight, vai ter PVP, vai ter PVE, vai ter tudo, e é, pode ser que as capas dos vídeos fiquem um pouco mais simples agora, mas eu quero... Gravar uma quantidade maior de vídeos Então provavelmente o tempo que eu perco fazendo capa e fazendo edições Eu quero trazer conteúdo aqui pro canal Pra gente tentar cobrir tudo o que acontecer comigo Durante a expansão do Dragonflight, tá bom? Então é isso rapaziada, vamos aqui dar uma olhada O que há de novo, né mano? Novidades, atualização de profissões, dragonaria Que é o bagulho de voar lá pelos céus que vai ser insano A gente vai ter nosso dragão E as ilhas do dragão que liberaram também Então mano, estamos aqui com o nosso... nosso... Fiquei quatro dias sem jogar, mano. Olha que saudade que eu tava. Putz, eu acho que eu não. Eu acho que eu tô meio sem dedo pra fazer as paradas. Mas, vamos lá, né, velho? O que... Primeira coisa a se fazer: abandona tudo que era de outras expansões e foda-se, abandona Shadowlands. Cara, adeus, Shadowlands. Não artefato, não. Tumba de Sargueras, vai embora. Coração da Floresta, campanha de férias noturnos, haha, <risos> meu parceiro, sinto muito, tamo junto e não tamo prosa Campanha dos férias noturnos, aqui, GG, Segredos dos primogênitos também, War Ever Expedições da Escama do Dragão, é onde a gente vai começar a nossa jornada Pegar a Pedra Pórtico da Caverna Geométrica para Oribus. o quê? Não, tem que aceitar os chamados da ilha, né mano? Está pronto para a maior aventura da sua vida? Com certeza estou Nossos aliados se reuniram Estamos carregados de suprimentos Agora que você está esperando Me encontre nas docas de Vento Bra Beleza, é aquela missão pra gente Ó, meus talentos se manteram Agora a gente vai poder upar até o level 70 Deixa eu ver quem que já tá online aqui, mano A Fefa tá online O Koja tá off O Luba tá off A Thaís tá off E a galera Ó, Tem uma galerinha jogando aqui Já os caras já tão no crack, hein, manos A minha pedra tá em Oribus mas assim que a gente chegar na cidade principal lá das Ilhas do Dragão, a gente vai salvar a pedra lá, né, mano? Aqui em Oribus é só pra gente poder se locomover um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil. Eu tô ansioso, velhos. Nossa, de, de DH vai ser muito louco. Deixa eu dar um bom dia. Bom dia! Dragonflight lançou, rapaziada. A guild do Jagan aqui no Storm Rage tá bombando. Olha o tanto de gente On. Um. Caraca, olha o tanto de gente um, mano. Onde que é o teleporte mesmo? Lá na saída... Vamos de toda a nossa mobilidade de Demon Hunter pra gente poder chegar mais rápido. Eu já devia ter começado esse vídeo aqui Parece em Dragonflight, né? Antes. Mas eu queria começar com o personagem logado, então acabou que a gente já começou um pouco longe. É bom que você já vê, desde o início, tudo que tá acontecendo aqui no, no, na parada. Vamos lá parar. Ô, Jaga! Ao! O Ô, Jaga tá online, mano. Só gravando vidinho, safado. Rapaz... O Jagan já deve estar 70, mano Certeza Aoba! Vai ser muito divertido, você é louco Eu tava pensando assim, caras Eu fiquei quatro dias sem jogar o WoW, né Por conta da viagem e da confraternização da empresa Aí eu tinha deixado um vídeo gravado pra sexta Sábado e domingo eu não posto E segunda-feira eu não consegui gravar também Por conta de estar tá chegando da viagem Aí hoje já tô como? Nas lombrigas Nas lombrigas Lock for you, a galera da guild aqui. É bom que vocês conseguem ver o chat da guild aí, mano. Aí vocês vão ver as interações do pessoal. Uh, o Renzo viciado tá level 64 já. Nossa, nem dormiu. Nem dormiu. O Jagan tá de Rug, obviamente. É o main do cara. Muito nice. É, o barco da expedição não deve demorar. Ok, uns deixa Bom eu ver dia, esse cara aqui, você. vincula a conta Blizzard, ele ainda vende algumas paradas né mano, eu tava fazendo algumas missões do Legion com é, missão de artefato e tudo pra ir adiantando a montaria de classe desse boneco aqui, mas agora como lançou a expansão mano, nós não vamos mais é focar em nada antigo por enquanto tá Conta a gente não tiver uns dois, três personagens aí no, no jeitinho. Pegar uma carona aqui no barco. Ei, é, deixa eu entrar aí. Esse barco nos levará ao seu destino nas Ilhas do Dragão. Hum... E aí, posso ir? Achei. Esse barco você não levará você seu destino nas ilhas do dragão. Vamos ver do que é capaz. Uh, esperar escama de borrasca nas docas de Vento Bravo. Nosso propósito é um. Você sim. quer viajar para as ilhas do dragão? Ou a escama de borrasca vai te levar eu rapidinho. Eu... Oh. Vai primeiro. Mas a próxima história é minha. Fico feliz em ajudar. Não é esse barco? Deixa eu ir, deixa eu ir, deixa eu ir nesse. Não é esse? Uai! Eu acho que eu acho que esse mano aqui tá esperando também. Uai! Uai! Me deixa aí ver os dragão. Pior que esse servidor aqui é gringo, mano Os caras não vão entender a nada Ah, esse aqui é o tempo, eu acho, mano Pra poder esperar o... O escama de borrasca Eu fiz algumas caças de transmog com esse boneco aqui, mano Enquanto a gente tava off, tá? Então eu consegui pegar várias partes de alguns transmogs bem legais Esse aqui, nossa, esse aqui eu peguei só a perna Mas esse aqui era muito louco esse aqui eu vou ter que voltar lá uma hora pra poder pegar, viu? ó oh! Mas o mais bonito, por incrível que pareça, é de normal. É, eu acho. Aí a gente pega... tem os dos pactos, tranquilo. Eu tava correndo atrás do, do, do Gul'dan, tá ligado? Esse aqui eu consegui pegar, eu fiz a história. Fiz a história aos 45 do, do segundo tempo, tá? Pra poder... Pra poder pegar esse transmog. Esse aqui tá mais ou menos, tá quase fechando, tem uns que é só uma parte. Esse aqui, velho, eu tô muito indo lá farmar em tumba de Sargeras. Esse aqui, eu fui normal várias vezes, e consegui dropar uma parte só. Que na minha opinião, esse transmog aqui, ele é mais bonito que o heróico, o mítico. O mítico é da hora porque tem os efeitão, né, velho? Mas o mítico da tumba de Sargeras, eu preciso de pelo menos mais uma pessoa pra ir comigo. Ou então, quando eu tiver level 70, vai ser mais fácil de farmar. Aqui ó, Esse aqui também de, da do Gul'dan lá, Eu tô conseguindo pegar E é isso, falta pouco tempo, mano Sacanagem, os caras fazer a gente esperar ali o, o barco, hein ah. Deixa eu ver o que os caras estão falando aqui Mudou de ideia Daqui a pouco, trago o caçador pra cá Mas o DH eu vou ter que começar a jogar a galera tá querendo jogar de DH Mano, o DH tá muito delícia DH Barra G, DH Great expansion already. Let's go. Let's go. A gente já mandou. Um let's go. Ihu. Ihu. Lá. <coughs> Chegou. Exploradores. Olá. Perguntei pro cara aqui se eles estão animados. Rústica, todos a bordo. Vamos à nossa nope. aventura! LOL! Porca miséria! <risos> Estragou <risos> minha foto! Vamos causando, mano! Você vai tirar um monte de fotos ah. das ilhas do dragão, Wolfredo. Imagine as maravilhas ancestrais que vamos descobrir! Ainda acho que era mais prático enfiar todo mundo na minha máquina, tolteira! Nós, Dractears, preferíamos voltar voando a ficar ao sabor das ondas num pedaço de madeira. Mas eu me comprometi a acompanhar sua expedição. Ou seja, vamos pelas ondas. Cara, que bonde que chegou aqui do nada, mano. I played the classic yesterday. Why I had the leg on launch? Ah, ontem, a, pelo que o galera tá falando aqui, provavelmente teve algum BOzinho, né, mano? No lançamento. Não sei, o cara falou que precisou esperar 4 horas aqui. Ahn... Uhum, yes, classic, Exato, os caras tão animados. A seria mais rápido que franquear as águas nesta embarcação. Você quer mesmo tripular uma aeronau num céu cheio de dragões? Já mandei aqui, let's play together, mano. Vamos ver se os caras são de boas. É um medo compreensível para uma criatura incapaz de voar. Da hora, velho, olha o tanto de gente, jogar no começo de expansão é muito bom, rapaziada, se você tiver oportunidade aí de comprar, nem que seja o um pacote inicial, tá ligado, você que joga WoW todos os dias e por um acaso tá com problema pra pagar mensalidade, esse é um momento excelente pra poder farmar gold, pegar recursos, porque geralmente lançamento de expansão é uma parada mais, mais de boas, né, pra você poder... As, a Action House ainda não tá totalmente consolidada e tudo. Aí você pode ir, ir aproveitando dos preços variando. Aí, ó, eu tenho que fazer alguma parada aqui. Ok. Pra gente poder olhar as ilhas do Dragão. Toda uma terra a explorar. Montanhas a escalar. Ruínas a desbravar. Novas espécies a serem descobertas. Fotos premiadas a bater, autógrafos de celebridades dragônicas a colecionar ah. e revender bem acima do valor de Mercado. Ah, mano, Porto. muito bom. guardiões obsidianos, fiquem alerta ao se aproximar. Mano, essa aqui é aquela rapaziada que a gente recrutou, né, na missão do pré-patch, tudo. Aí a gente pôde... Ir... Olha, os caras já estão com a bracurinha aqui Eu acho que é bracurinha que chama essa montaria Bravatinha, bracurinha Outro cara com a montaria do gato ali Eu vou comer o dragão, mano Deixa eu ver se eu tenho alguma outra que seria mais legal Pra puxar aqui Essa aqui é insana, né, velhos? Essa aqui não tem condições Essa aqui Essa aqui é bem legal Mas eu gosto de montaria pequena, pera aí Uma pequena da, voa, pequena da hora que voa. Pequena da hora que voa. Pequena da hora que voa. Pequena da hora que Ah, eu vou pegar esse aqui. Esse dragão é legal. Chegamos! Chegamos, manos! As Ilhas do Dragon. Agora a gente fala com alguém aqui. Patânia! Boas-vindas à Ilha do Dragão! Vamos ver do que é Não confunda a busca dos eruditos na expedição com timidez, Rully. Não somos reclusos estando livres em torres distantes, somos aventureiros, começamos é, conhecimentos da primeira mão e todos os cantos de Azeroth. Esta mesma paixão pela aventura é beleza. Renome da expedição Escama do Dragão. Quero muito ver o que tu a gente vai começar a pegar. Limpo. Reputação, né, mano? Limpo. E vendo Deixa eu ver. Melhor seguir adiante. Caraca, quanta quest, velho, deixa eu ver Eu tô no gráfico 10, mano, mas eu já tô sentindo aqui que eu tô perdendo um pouco de, de, de quadros 50, tá vendo? É, é muita gente na expansão, então, tipo, no mesmo local Provavelmente muitas habilidades, eu vou deixar aqui na qualidade 7 Vou dar um aplicar pra ver se a gente consegue pelo menos ficar acima dos 60 quadros por segundo Let's go Aí tem uns caras aqui pra gente salvar a nossa pedra Eu vou salvar aqui Deixe-me dar uma olhada, você está sempre feliz Faça dessa estalagem meu lar verdade. Ok Ok E começou, manos, let's go Aqui é pra gente já Bater nesses Ele bichinhos longe demais. Deixa eu uma caçadona aqui É só matar os caras Nossa, já dropou um bagulho aqui, Preciso mano chegar mais perto. Suprimentos da Ilha do Dragão Ok, aceito De um alvo. Puts eu vou me divertir muito jogando com um Demon Hunter aqui, velho. Não tenho um alvo. Porque pra poder limpar pra fazer a limpa nos bichos é muito easy, né, mano? Vamos pegar Estou esse dragãozão aqui. Eu não sei, eu, eu acho que por a gente ter, ter feito as missões do pré-patch e tudo, a gente acabou conseguindo bastante item level legal, Preciso né, velho? Mais perto. Então, eu acho que todos os bichos, todas as classes vão estar tá realmente fortinhas. A galera a galera que jogou mítica, né, o pessoal que upou o personagem do show 2, 9, alguma parada, com certeza vai estar tá esbigulhando esses bichos aqui. Fácil, fácil. 8... Bater aqui na, na turma. Ok. Cara, eu tô realmente bem feliz com a escolha de classe que a gente fez pra começar a expansão. Eu acho que DH... Ele é uma classe que a gente vai se divertir muito. A gente vai se divertir muito com ele e... Ele tem um potencial muito grande, né? Então, deixa eu matar esses pequenininhos aqui. Calma que a gente tem que matar o grandão junto espero que o som esteja de boa, vocês estejam conseguindo ouvir o som do jogo. Eu dei uma olhada antes de começar essa gravação aqui. E a gente não pode perder nossas primeiras impressões de maneira alguma, mano. Um 13 de 15, faltam dois. Ok. Nossa, eu tô crente que eu vou, velho. Ah, eu vou pegar um cavalo, eu não vou aqui. Não tem um ok, termina nossa missão. Eu esqueci que a gente não voa, cara. Cadê aquele... Ah, essa aqui é massa. Essa aqui é bem massa. Ok, terminamos a missão. Vamos ali. Ó, oh, tem mais uma missão pra cá. Pô, oh, eu tô doido. Professora caça-peça resgatada. Vamos fazer... Mano, nós vamos fazer tudo, tá? A gente vai fazer... Tudo que aparecer no mapa a gente vai fazer Ah, lembrei dessa missão aqui Porque ela tava liberada no, no, no beta, né Então eu joguei um pouquinho do beta Eu não cheguei a upar o personagem até o level máximo Até o level 70 no beta Mas eu vi um pouquinho da gameplay Então algumas das missões aqui eu já fiz Por exemplo essa aqui que tem que resgatar os caras eu fiz Eu tô louco pra fazer dungeon também, mano A hora que a gente puder fazer... Será que já pode? Acho que não, né as morras específicas de Battle for Azeroth Por enquanto Daqui a... Vou matar Vou matar, cara, bicho novo pra nós matar Let's go Ok E a outra tá Lá embaixo, aparentemente Eu acho que não tem que entrar na caverna Tem, tem que entrar na caverna Tem um bicho aqui pra gente matar Matar os dois aqui que estão separados primeiro. E aí a gente dá um big burst naquele lá. Aquele grandão. Vamos lá. Começa com... Pá. Raio-ocular. salva viu Demonhão. Cortei. Ai, nem precisei usar o último raio-ocular, mano. Ok. Uh, baby! Let's go! Adiciona este brinquedo a caixa de brinquedo. Ok. Aceito. Aceito Super. O que esse brinquedo faz? Tenta lançar polimorfia Mano, que isso, cara Eu já, já virei o um mage Polimorfia <risos> Eu perco meu... meu... O que? Eu perdi o controle Nossa, eu lanço polimorfia em mim mesmo, cara Já comecei sendo trollado no Dragonflight Oh no Eu acho que às vezes usar o DH a mobilidade do DH é melhor do que você puxar uma montaria, manja. Mata esse cara aqui. Estou forte, é melhor do que você puxar uma montaria, porque às vezes você pular e dar um dash assim, ó. Você ganha muito tempo. Agora vamos resgatar o último cara que tá aqui. Ok. Mata esse tatu bola aqui. Está longe demais. Cara, eu não sei. Eu acho que eu vou pegar coraria, velho. Eu gosto muito de coraria. E é capaz de eu focar em coraria nesse começo de expansão. Porque DH ele mata muito monstro, velho. Olha, um elite ali, velho. Os caras estão matando elite. Pô, vou matar também, isso foda. Cheguei, rapaziada. Big damage! Interrompi lá ah, mano, pareceu um elitezão aqui pra gente dar um... Pior que eu acho que vai demorar pra esse bicho cair, viu? É um druida tank que tá batendo nele. Eu tô sem energia. Energia não, não sei como é que chama essa barra do DH, mano. É, vai morrer, vai morrer. Não! Onde você tá indo, velho? Ai, cara. No! I can't fly. Come back. Puts, que bad, velho. Bad trip. Totalmente bad trip isso que aconteceu agora. Dragão, por isso que tem, eu acho que a gente vai liberar habilidade Ah, mas se bem que a gente não voa, né Pra gente poder voar, a gente vai ter que ter algum esquema, mano Olá, Tândia Ok Hum, será que o Rathium está, ele disse, estaria aqui Se bem que eu acho que Coraria vai ser uma das, das paradas que os caras mais vão usar, mano Porque dragão, dragão tem couro pra porra, né eu disse que estaria te esperando por nós o embaixador de Alex Traz, a mãe da vida, a rainha dos dragões. Não é muito feitio de um dragão quebrar uma promessa. Bem, pelo menos a dragonesa ávida está aqui para nos receber. Estamos ok. Indo. Tem muita labuta pela frente. Tá, pera aí, guys. Deixa eu só entregar algumas missões e pegar outras. Aqui a gente já começa a ver a questão das profissões, né, mano? Pela sua cara, você tem habilidade. Pela sua cara, você tem habilidade. É... Eu vou só arrumar meus equipamentos eu ainda vamos não sei. Ter um monte pra você na própria... Ó, encantamento, alfaiataria, tá vendo? Cada lugar desse aqui é um lugar pra gente... Fazer algumas paradas de profissão. E aqui a gente já tem o nosso primeiro ponto de voo. Que vai nos ajudar horrores. Já pega ele já. Vamos entregar... Um pouco mais de missões. Ok, suprimentos da do dragão entender. que a gente coletou A gente. O o que posso fazer por você? Ah, quero saber em que pé estou com a expedição, expedição cama do dragão Aí é a mesma coisa do que teve na última expansão, né velho Que vai upando as paradas e a gente vai pegando recompensas, ó Você deu início às aventuras, ganhei um nada E aí a gente vai pegando algumas outras paradas aqui Ó, tem montaria, mano É montaria? Tem umas paradas tem, pa... tem paradas aqui, para pra gente poder dar uma analisada. Vamos pegar mais uma missão. Apresente aos é representantes da horda. Por que, mano? Lutei ao lado da senhora da guerra. Ah, deu uma chance à paz, que seja luz. Esta expedição está sob proteção da horda e da aliança. Nossas instruções são claras. Fornecer ajuda a todos os membros da expedição, independente de suas outras alianças. Os representantes da horda, a senhora da guerra, Sinistracha e sua... Filha Shuya, estão, no, estão de guarda de outro lado do acampamento. Lutei ao lado da senhora da guerra. É, então a gente provavelmente vai poder transitar entre as duas. Entre as duas guarnições, mano. É a primeira vez que isso acontece. Porque geralmente, quando a gente chegava nas ilhas diferentes, assim, era uma, um acampamento da aliança, outro da horda. E quando se encontrava no meio do mapa, era tiro, porrada e bomba, né, velho? Ah, agora, aparentemente não. Eu quero saber onde que eu pego as minhas profissões. Na nossa missão. A Capitã Guarig aprova sua honra mais uma vez enviando você para mim. Ok. Força os artesãos, artífices exploradores da Expedição Escama do Dragão não são adequados para as vigores da batalha. Mas isso não se aplica a nós, Demon Hulli. Aqui, nas Ilhas do Dragão, vamos usar essa força para proteger aqueles que não conseguem se proteger sozinhos. Acabe com os Elementais a é missão não de matar bicho. De ok, missão, missão de matar bicho, a gente gosta, porque a gente tem. Um fucking... Nossa, mano, pera aí. Antes de eu falar que esse cara aqui, tem muita, muita missão, velho. Com licença, Caçador de Demônios. Você pode testar algo pra mim? Testo! Recebemos a ti com alegria. O consórcio do Artifices pagará. Olha, pagará é nóis. Você gostaria de ganhar riqueza? Sim! Quero pagar minha mensalidade com gold. Daionez AK. Só apesar trabalho, Caçador de Demônios. Eu represento a nova empresa de negócios consórcio de Artifices. Que conecta Artifices e clientes através de uma rede de pedidos de criação. A expedição Esquema do Dragão fez um pedido de algumas ferramentas de mineração encantada. Ah, que legal isso aqui, velho. É claro que pagaremos pelo seu serviço. É um ok. Pra gente coletar algumas paradas. Vou só descansar o martelo antes de dividir o minério em pedaços menores. Eu adoro quando o minério vem até nós, sabia? treine em mineração. Tu já viu elementais tão poderosos? Enquanto tiver estiver por aí, acabando com os elementares, proteger a gente, sei lá o que Lembra de pegar pedaços de maiores que enquanto... Cara, isso aqui é legal, velho. Eu acho que eu vou pegar... Puta merda, velho. O que posso fazer eu vou treinar mineração, mano. Porque eu sou mineiro, né? Moro em Minas Gerais. Acho que seria uma boa... Putz, eu não sei Pode que profissão... Ir. Que profissão fazer. E agora, guys? Coraria, mineração... Ó o esfolamento coraria aqui, ó o tá... tal... Ah, esfolamento coraria, eu acho. Vai ter que ser. Vai ter que ser. Eu sempre gostei de esfolamento coraria, então... Let's go. Let's go. Ok, o cara já me deu uma... O cara já me deu uma missão aqui, acredito eu. E aqui tem uma parada de... Nossa, tudo diferente, velho. Meu Deus do céu, botas da vida. Olha, mano, 382 o item de crafting, caralho Deixa eu ver, ombreiras da vida, vamos ver isso aqui Nossa, é as ombreiras de dragão, viado Que a gente vai poder fazer couro, né, coisas de couro É, a gente tem que fazer, a gente usa couro, coraria Realmente é o esquema Pra quem quer saber qual que é o Adam que faz ficar grandão assim o provador, mano, é o Narcissus, tá? É o Narcisos que faz essa parada aqui Aí tem as botas E tal Tem os itens pra gente poder craftar, muito bom mesmo Cara, ficou legal essa interface aqui de De fazer as paradas Kit de armadura Feroz Vai ser mas é, é, O bom de fazer coraria e, e Coisa É porque já é a, Nossa, deu um dash aqui sem querer É, é porque já, as duas já combam, né Já meio que combam, então tá Tá safe, beleza Agora vamos falar aqui com os caras. É pra Minhas falar com mercadorias eles? São excepcionais. Ah... Eu já falei isso aqui já. Vai na, brisa. vai na brisa. Nas graças do Lorde Almirante. Itens de renome. Ah, a gente vai pegando renome com a parada e vai liberando alguns itens pra comprar. Vai com vento no velame. Nossa, essa é missão da alpaca eu não vou pegar agora não. Bem, não tô conseguindo fazer nada. Então vamos Estou falar com esse mano aqui. Servir. Missão. Eu imaginei que o Senescal Silistra e Ratchon já estariam aqui. Mas eu sinto imensa honra em receber vocês nas Ilhas do Dragão. E foi a minha primeira tarefa ainda por cima. Mas que sorte! Ok. Primeira tarefa dela. Ilhas do então, mano, eu só queria que o meu dragão fosse eu acho desse jeito. Se possível. Eu não sei como eu disse, essa é a minha primeira tarefa, deixa eu me passar o que fazer. Ok. Tá... Por aqui. tá mais perdido que nós, velho. Você nunca viu um elfo noturno antes? Que é isso? Que eu queria saber mais sobre dar as boas-vindas ali da Grã. mas sou só sentinela. Sendrax dirige a torre, dela. Você poderia tentar falar com o embaixador, beleza. Sim. Sim. Éramos a a um longo histórico de Era só treta Olha a nossa barra de XP jaína aqui Aventura, aguarda Vamos falar com esse outro mano aqui Tem que fazer alguma parada com isso aqui Procure o poder Procurar aliados em perigo Deixa eu ver isso aqui Apertei um ali. Elementais poderosos nos aguardam. Fazendo Jinkidama com água. É ok. Quanto poder tem os elementos daqui. Vamos no 2 agora procurar aliados em perigo. Uma música de suspense, tá ligado? Pra gente. <risos> Dragoneiros! E agora o terceiro que é procurar perigo. Que a gente vai lá já já meter ah, o raio ocular nesses caras. Isso aqui já é novidade pra mim, manos. Eu não cheguei a passar dessa parte aqui no. no. no. no, no beta, eu tá ligado? Não, com essa não, eu quero, eu quero, quero toda a treta possível. A vitória será nossa. Vamos lá, manos. E agora a gente fala com esse outro humano aqui. Essa aqui não tem Bom coisa dia, pra falar você. com ela. É só isso. Vai em paz. Mas tem, Eu acho que eu tenho que falar com o livro, não é? Porque o livro também tá coisado. Acabamos de chegar, os pedidos aqui vai tudo ficar mais fácil. Eu acho que isso aqui vai liberar daqui a pouco, então. Enfim. Vamos ver o que tem aqui dentro dessa. Boas vindas, Salve! E aí, Dragãozão? Fala Ainda que é da montaria. Faça dessa Você instalagem celular. Nada ilhas. Gostei mais daqui. A revolta Dracone lhe dá boas-vindas a essas praias honrado elfo noturno. Eu não sou um elfo noturno? Ou sou? Sou? Sou? Mentira, sou sim. Sou? É, eu sou o um Night Elf. Ei, burro. <risos> a rainha Alex traz oferece uma recepção calorosa e deseja muito a você seus pés dos postos da vida. Quando sua jornada levar você até o local. Mas não faça nada além do que desejar. Sua espécie entrou nessas terras há milhares de anos. Você pode esperar um pouco mais. Ok. Ok. com todas as dependências da hum, Que estão em estado de total abandono, no caso tá bom a gente vai reco... aparentemente a gente vai reconstruir né mano porque tá tudo meio meio na bad não sei o registro do visitante da embaixada é um torno gigantesco um número indicado que é apenas a versão mais recente de uma longa sequência cada página tem um formulário elegante escrito à mão para cada visitante preencher ah que, que a gente vai colocar nosso nome demon huli o rei dos demon Hulli, o rei dos dragões melhor amigo de Raffin, Crona, Kalecos, Olhos Solenes, O Fantasma Furioso de Serac, Caldorei, Caçador de Demônios, Matador Demohole, de. Monholi, Varizale... ah vai ser Demonhole só mano. Escreva a data de hoje é o quando a gente chegou na expansão top. A última coluna é para colocar a propósito da sua visita. Pelos patinhos fofos, pelo meu meu propósito sou eu para salvar o mundo mais uma vez. Para ajudar necessitados Para superar adversários poderosos batalhas golhosas Porque alguém faz alguma coisa para saquear Vim parar aqui por causa de alguém Que eu me importo Me diga você Eu não escolho missões Só cumpro Nossa, perfeito, velho É isso, é isso ver novas no livro de depois de anos. Essa última foi louca, hein, velho Não escolho missões Eu só cumpro Cara Let's go, baby nossa, errei, errei o jump. Calma, o está sensível. Agora a gente fala com a pedra. Mensagem de boas-vindas, Lida. A rainha Alexstrasza é mais impressionante que qualquer estátua nas ilhas. Boas-vindas, amigos da Revoada Dracônica Que sua jornada pelas Ilhas do Dragão lhe tragam tranquilidade, confiança e amizades Enquanto viaja pelas nossas ilhas Pense em como esta parte da placa está quebrada Lembre-se do juramento que fizemos a Azeroth Simbolizando pelas pedras do juramento Na sede de cada Revoada Pedimos a você que esta parte também está quebrada Pela vida do Puro Azeroth Alex traz a mãe da vida da dos Dragões Ok E aqui não tem nada pra fazer, mano Então acho que agora a gente começa realmente A matar monstros já falamos com todo mundo. Essa aqui a gente vai falar depois. Comprar. Ah, comprar anotações. Calma, dá pra fazer. Dá pra fazer essa aqui também. Eu estou moscando. Anotações. Aqui. Compramos. Agora, ler as anotações. Ok. Ah, a gente. Opa, a gente já meio que fez um mapinha aqui, hein. O que posso fazer por você? E agora a gente fala com ela. Um e ela nos dá. Ok. Este artefato deve estar marcado no seu mapa. Agora. Eu fico... Ah, agora eu consigo pegar esse aqui, ó. Cara, do dragão dourado. Não podemos moscar Nós não podemos moscar. Agora a gente vai pra cá. Que agora começou, guys. Olha o tanto de missão que a gente já vai fazer. Aqui já é uma missão. Luva de pedreiro? Eu li um bagulho ali de luva de pedreiro, mano, no bicho. Ok. Ok. Ó, oh, se a gente tivesse fazendo mineração, hein, mano. Nossa, tem um bichão aqui Vamos, Já vamos direto no Elite Gruda nele, ó Interrompi Preciso de um alto, Let's go Dropei uma parada Transforma das terras estimulantes até terra desper... Usa... Os. Ah, não, não sei o que é isso Ok Tem que matar esses bichos aqui Quantidade de mobs não é problema pra gente, mano. Quanto mais... Melhor. Aí. Quanto mais melhor. Sou o melhor. Posso não ser. Mas em minha cabeça... Ele o DH recupera muita vida, mano. Não tem condições. fazer isso aqui Eu quero matar bichos que dão couro de um Ah, esses aqui é só matar Ok Os caras já estão matando o grandão de novo Nós não, nós não quer mais o grandão Estou Nós quer o... Alcance. Será que eu consigo fazer um... Um pull duplo aqui? Tá aqui uma glive Tá, mano. Receba. Um alto. Matar pelo menos dois no raio ocular é, já é... É dá -lhe. Stunzinho. Cara, stun em área. Que coisa maravilhosa, né? Aí, agora eu dancei. Consegui escapar. Preciso de um alto, antes. 13 de 15 e dropamos uma parada aqui, mano. Rifle, arma de fogo, 212. 14, falta um. Mochilo. Ai, não vem não. Completei minha missão, a gente sai como? Voando! Deu um ataque básico no bicho ali. Achei que ele ia virar em mim, que o cara só passou a grana. Vambora. Uma missão concluída com sucesso. Aqui o bicho que eu achei que era o... Ó, dropando uns bagulho e primevo aqui, mano. Isso aí transforma... Provavelmente isso aqui depois vai valer uma grana. Pra onde vamos agora? Reto aqui tem missão. E lá dentro depois, braseiro da afinidade reacendido. Ok, a gente volta e acende esse braseiro quando a gente terminar essa missão aqui. Cara, só porque eu achei que só ia ter dragão. Onde é que eu vou farmar coraria? Ai, ai, ai. Missão, missão, missão, missão, missão. Ah, eu... o cara matou. O cara matou o bicho que eu queria matar. Tá longe demais. matando esses bichinhos aqui só para dar uma enrolada. Preciso de um alvo. Preciso que nasça o outro ali. Olha o barulhinho. Não sei se vocês estão ouvindo de fundo o barulhinho da, da lava caindo. Nossa, elemental. É Matando esses bichinhos Só porque não tem nada pra fazer mesmo não um alvo. Deleted Que hora será que Eu vou poder fazer Eu acho que vai ter que ter Um item level mínimo Né mano Pra poder fazer Ó oh, Style Stun Interrompe um GG Matamos em cima do fogo só para mostrar que a gente não tem respect por elementais de fogo Preciso de um algo antes Tá caindo um Ai, eu tenho uma parada aqui, mano. Nova escama do dragão, centauro maruca. Olha que legal, mano. Draconaria, draconaria ainda não foram desbloqueados, OK. OK. Já que a gente desbloqueia Mano, o cara já tá com um petzão aqui da, da expansão nova, hein? Queria falar nada não pra vocês, mas o cara já tá como on fire. Manos... Tá Até breve. Boa viagem. Terminamos aqui nosso primeiro Deviado. conjunto de missões Céu de Dragonflight, tá? É, eu vou finalizar esse primeiro vídeo por aqui, que a gente já tá com 40 minutos, então... Mas se preparem. Que hoje à noite, eu acredito que eu vou eu ou eu vou fazer uma live, ou eu vou soltar mais um vídeo. Deixa eu ver. Deixa eu ver onde que a gente parou. Só vamos reacender o braseiro aqui. Vamos lá. Olha o Elite aqui, ó. os caras vão... Voltou... Ah, ele saiu voando, mano. Toda hora que chega numa quantidade de vida, <risos> ele sai voando. Olha a tristeza do cara, tipo... Oh, no. Vou mandar um LOL pra ele aqui. <risos> I did that to Sad. Sad. <risos> o cara se fodeu também, velho. Barra, adeus. Adeus. Too good to be true. Yes. <risos> da hora, mano. <risos> Isso aqui foi muito bom, mano. O cara falou muito bom pra ser verdade. Que esse Brasil possa mais uma vez... Guiar os habitantes pacíficos de Azeroth. E CTRL-R. Esse aqui vai ser o nosso first print da capa, eu acho, mano. Porque é um print muito bonito. Salva na área de trabalho. Ou, ou então a gente faz um lado a lado com ele aqui, ó. Side by side with a friend. Não posso ficar na frente, né? Na frente fica... Nossa. É nóis, mano. Os prints da capa do vídeo tem que ter, né, meu parceiro? E aí agora, a gente, acho que a gente volta ali, entrega a última missão e vamos ver pra onde que eles vão mandar, a gente. Pô, eu peguei coraria, boys and girls, e... Ah, oh, eu já peguei algum nível? Nossa, não peguei nem o primeiro nível ainda. Ok. Ó, oh, tem umas paradas aqui de brinquedo. Era... Era... Nossa, eu nem peguei o bagulho de herança, velho. Esqueci de pegar, faltou um. Elemento para poder pegar o trem de herança Dei molinho, molinho Ah, não Você precisa da minha ajuda? Preciso a por aqui. É uma honra ser a primeira das revolta do Dracone Que lhe apresentar essas praias Sou cadete Sendrax Perdoe meu nervosismo É que minha primeira tarefa É que você é tarefa incrível Boas vindas Vamos apertar as mãos Acho que ele em algum lugar Que sua espécie gosta desse tipo de cumprimento okay. Eu ajudo no que for possível Nunca virá bastante incomum, Sendrax. Posso usar meu sinalizador de emergência e avisá lo sobre sua chegada. Você virá correndo para receber ele imediatamente. Ah, vai vir o. Um... Vai vir o Homem, o Homem. Estou pronta para servir. Vai vir o. Fomos treinadas a só usar os sinalizadores em situações extremas. Mas acho que isso é um tipo de emergência. Ali, Senescal Selistra vai chegar em breve. Selistra trata pessoalmente de todos os pedidos de ajuda? Ah, Senegal Sinistra. Em tempos turbulentos, não há ninguém em quem a rainha Lextraza confie mais. Nossa, que mog legal, velho, desse cara aqui, mano. Olha, tá é parecendo um Transformers. Cadê? Sim. Raffian. Hello, Raffian. Doing, Olá, Rafin. Olá, Rafin. how você está man? Veja só o que temos aqui. Vimos o sinalizador e imaginamos o pior. O que foi, Cadete Sandrax? Senescal, os recém-chegados queriam saber onde você estava e eu achei que. Entendo. Nossa ausência tem um motivo. Nossos antigos rivais, os Jaradins, voltaram a recorrer à violência. Jaradins. O posto avançado Dracórdio já tombou. I will help you. I will Precisa find him. Você tinha algum assunto comigo? Então, o que você acha? Você tem interesse de lutar ao lado de seus novos amigos dragões? Sim. Toda a ação gera consequências. Yes, I want it. A Rainha extra está ansiosa para conhecer você, mas despertar dos Jaradins é um ataque repentino. Mudou. É, vamos fazer mais essa missão. Vamos fazer mais essa... Nem sempre são inimigos. Vamos lá fazer os jaradins. Cadê Sandrax? Faça que... a escolta até o comandante Letanak em frente ao posto avançado do Dracórdio. Ajude na evacuação dos dragonetinhos e feridos. Sim, Senescal. Eu e o Ration alçaremos voo. Vamos manter os jaradins na Bastilha Quebra escama Ande logo com isso. Afinal, nós não queremos que a batalha acabe antes de você chegar. Só ataque depois que os dragonetinhos e feridos estiverem a salvo. Os outros visitantes terão que esperar aqui até que seja seguro deixar a embaixada. Hum. Droga, vou perder toda a diversão. Temos muito o que estudar aqui antes de seguirmos em frente, Tânia. Todos nós temos um dever: seja pela asa ou pela garra. Vamos resolver isso. Pela asa ou pela ah, garra? Não. Você precisa da minha ajuda? Preciso, já te disse. É uma honra, sei, pela primeira vez que eu vi ele apresentar as... Ok, eu beleza. Que for é, a, é a mesma fala dela. Apresenta-se para o serviço. Por aqui. Liberamos mais um nível aqui Vamos da expedição do dragão. dragão. seguro, é a graça? Vai dropar uns pacotes de batedor, mano, na ilha do dragão. Fale com o desbravador dos bondes para comprar esse Para... No campo. O que desbravador? Oh, pera aí, deixa eu ler direito Agora você pode encontrar pacote de batedor da expedição Pelas ilhas do dragão Fale com o desbravador Drummond no acampamento da escama do dragão Quem que é esse mano, velho, desbravador Drummond Eu acho que quando a gente pegar o pacote A gente vai ter que falar com ele, né Só dar uma olhada aqui rapidinho Não sei quem é. Não sei. Não sei. De olho conosco. Vamos aqui. Boas-vindas às ilhas do dragão. Leve-me para o posto, não o posto avançado. O posto avançado do Dracord não fica longe. Não veio um alvo. Ajuda, ajuda, ajuda. Cadê o cara? Vamos, doido. Foi mal, esqueci que eu tenho muita mobilidade, mano. Esqueci. Reza a lenda que os Jaradins são os rivais mais formidáveis dos dragões. Eram impiedosos e poderosos. Jardins, Incontáveis dragões em tempos idos. Os Jaradins? E a terra hibernou. Os Jaradins também adormeceram. Tem uns bichão sobrevoando aqui, mano. Mas agora a própria terra desperta novamente em vida gloriosa. Ah, o mapa é grandinho. Acho que um print aqui nós tá mais legal, hein, mano. Permanecemos vigilantes, protegendo as pedras do juramento que simbolizam o poder das revoadas. O retorno dos Jaradins vai testar nossos limites. Que nós estejamos à altura do desafio. Eu estou à altura. Eu acredito. Ó, vamos matar esse bicho aqui que ele deve dar couro. Preciso Você dá couro? Aí, corinho! Uhul, dois de corinho. Você dá couro também? Esfolável. Ah, esse aqui já dá um bagulho que não... Provavelmente esses bichos pequenininhos são os bagulhos que ninguém quer, tá ligado? Isso aqui já é couro resiliente, ó. Já vai ser... Olha, tem bagulho de qualidade agora dos couros também, mano. Que legal. Bora, fiote! Celistra. Se da hora o bichão, mano. O cara já Qual tá na é armadura Ok. Pela mãe da vida, pode ah, vamos a vou... situação. Ó, oh, já vamos ganhar entre 2-2 dois, dois... Ah, mas 2-2 dois, meio dois, é pior que Proteja o meu. Quero ver como que é esses Gerardins, mano. Oh, baby. Ok, mano. Gerardinho. Ah, já achei da hora, hein? Vou te, vou te ajudar, Loki. bora Loki. big Bigi pulge de Jardins A ah, lock matou lá Preciso de um alvo Cara Tô gostando do que eu tô vendo, mano. Tô gostando muito. DH joga fácil. Uns BOE, uns BOE, uns BOE. Se cura muito também, então acaba que eu. Nossa! Pra subir aqui, aparentemente. Ah, tem um dragonetezinho pra salvar aqui, ó. Vou poupar a vida desses jarardins de Araque. Aqui tem outro dragonetezinho. Dragonetinho choroso, tadinho. Deixa eu ver onde que tem outro. Ali tem um voando. Esse aqui eu vou matar. Nossa! Receba. Vem cá, dragoletinho. Cara, não consigo deslogar, velho. Não consigo parar de jogar, guys. Oh, my goodness. Quero nem ver. Mata mais esse cara aqui, vai. Tem, um, tem uns bichos que procam um raio, cara Que tá dando um dano sinistro Nos, nos, nos bichos Tem uns ataques meus, sabe? Mas eu não sei da onde que tá vindo esse raio, não, não Se habilidade do bichão Só sei que é muito dano Será que eu consegui ali já naquele Pra gente já pegar nesse primeiro vídeo aqui, mano? Vou fazer um dash de milo... milhões aqui Às vezes tá em cima de uma árvore, tá ligado? Corinho, corinho, corinho, corinho. Corinho. Nossa, que isso? Material raro obtido. Que? Agora tem essas paradas, mano. Nice. Ok, couro. Eu vou ter que pegar aquela bolsa de reagente, velho, porque eu tô sem ainda, manja. Uma bolsa só pra colocar os reagentezinhos. Tô dando uma farmada de cor aqui só pra gente ver qual que é a pegada. Derrete os bichos. Vai ter alguns lugares que vão ser tipo spots pra poder farmar, manja. Às vezes no meio daqueles sapos ali são lugares bons pra poder farmar. Isso aí. Tomara que o bagulho do não fique em cima do, da montanha, né, velho? Só vai estar em cima da montanha e em cima da árvore. E só vai dar pra pegar quando a gente voar. Não. Acredito. Olha, couro. Couro ambulante. Nossa, não acertei o hit. Ok, o pequenininho nem vale a pena. Será que o sapo dá couro, mano? Acho que dá, esse sapo tá meio, meio, meio, né? Coro de sapo. Preciso de um antes. Vamos ver. Dá, ah, nice! Escama. Fazer um pulo aqui, velho. Chega aí, sapão. MC sapão. Vai ter que dançar. Aí, ó, já achei um spot. Cara, os sapos aqui vão crescendo de tamanho Seria esse o primeiro spot de couro descoberto? Nossa, mas é o grandão O grandão é o... aquele um do Naruto, manja Uma derretida nele aqui não um alvo. Agora é só fazer a boa Corinho Ainda tem que botar encantamento né, Nas paradas pra poder Ó, Os pequenininhos não dão coisa boa não Será? É, tá dando um corinho meio, meio, meio transparente Ó, Esse aqui foi bom esse aqui foi bom. E legal que aparece a qualidade, né? Do lado do, do item. A qualidade do couro que você tá pegando. Então, provavelmente, quando você for... Ó. Tá vendo? Coletado por jogadores com perícia em esfolamento. Pode ser comprado e vendido na casa de leilões. Nice. Mano, eu vou ficar o dia inteiro farmando couro. Certeza, amigo. Certeza. O pequenininho não vale a pena, então. O piquititiquinho. Esses aqui são os bagulhos. Esse aqui... Cadê o outro que é bom? Tecido? Ah, matar os bichos acho que dá tecido também. Mano, não sei se esse tecido é legal. Aqui, ó. Material raro. Olha, o chifre fino retorcido 21 de gold, mano. Só o chifre retorcido 21 de gold. Agora eu queria saber como é que eu faço pra poder subir lá na... Que a gente consegue usar alguma artimanha DH-zística aqui Pra poder, tipo, ir ali Onde será que tá, hein? Mas eu acho que double, double jump resolve Ainda dá um voarzinho. Ah, mas aqui já azedou. Já azedou. El pé de lo franco. Ué, será que é aquele... Aí, os caras estão conseguindo chegar ali. Ass! Eu tô indo pelo lugar mais difícil também. Eu tô indo pelo lugar mais difícil. Não! Pegar, né, mano? Vai que tem um bagulho doido lá. Guys, não esquece de deixar aí nos comentários do vídeo Se vocês estão curtindo A nossa gameplay Se vocês estão gostando aí do Demon Rule E o que, que vocês estão achando da nova expansão, velhos Aqui, ó Ok É um cálice do Harry Potter, mano nos... Adiciona o brinquedo, só casa de brinquedo Riqueza no mundo deixa raça do seu tesouro Por onde você passa ah... Cadê? Cálice do dragão <risos> Legal, legal, legal E dropou um, Uma caixa também, cadê a caixa? Não tô vendo Isso aqui, ó Cálice, dragão, suprimentos da ilha do dragão, 40, ah, quando o dropei 40, ok, é, ele vem pra moeda, eu acho, suprimentos da ilha do dragão, beleza, beleza, manos, agora aqui, ó, a gente não precisa ter medo de ter dano de queda, porque a gente é o homem dos voos, a gente só vai ali, entrega a parada. Isso aqui ajuda muito, velho. Dá pra cortar uns caminhos brabo. Beleza, manos. Então agora fechou mesmo. Agora eu vou parar o vídeo aqui. Senão já tá com o quê? Uma hora de vídeo. 59 minutos de vídeo. Descansar. Qual é a situação? Ok, vamos pegar aqui o item. Pode ir. Seus aliados Beleza. A carroça está pronta para partir. Espere. Preciso que cumpra outra tarefa crucial, cadete. Vou cuidar disso, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu cumpro, Calma, eu cumpro. Jovem, eu ajudo. Não Vamos posso precisar esse de alguém. mais antigos veteranos para combater nossos antigos inimigos. Vá ao Conservatório da Mãe da Vida e convoque a presença dos Draconídeos nos Poços da Vida. Ok. Agora mesmo, comandante Letonak. Ô, oh, gay! aí, já, já. Deixa eu só fazer... Ele vai lá sozinho e eu não vou fazer nada? Eu acho que eu tenho que fazer aquela ali, né? É. Eu tenho que fazer a deste cara aqui. Nunca perdi as os feridos estão estáveis, mas tem algo que ainda me preocupa. É duplo dupla ainda veio para o posto avançado estudar Pantanal. Se estiver partida, poderia verificar se vocês estão seguros? Vá ok. Com os vou. Nossa, é pro outro lado, hein, mano? Daqui a pouco eu vou fazer essa missão aqui e a gente continua fazendo essa aqui do encontro com o Rathion na Bastilha, beleza? Manos, obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Esse foi a nossa primeira experiência em Dragonflight. Lançou a expansão, agora a gente já tá firme e forte. Já estamos fazendo coraria, tá? Vou continuar farmando os corinhos aqui, depois vou botar pra vender na casa de leilão. Provavelmente eu vou ficar muito tempo farmando couro pra tentar fazer uma grana legal agora no começo de expansão. E vamos ver, já já começa a aparecer aí tutoriais de spots, as paradas e a gente já começa a otimizar o ganho de Gold, né? Beleza? Então, beijo. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis e tamo junto. Valeu!